Eu queria fazer-te uma proposta. Força! Mas tu respondes. Claro! Palavra. Eu fico cego. Já fez esta composição? Ai, vá lá, morritos. Aqui ninguém nos ouve. Não deviam de dormir em colchões. Estão a como os nossos. Nós estamos terrivelmente infeminados. Desde agora até depois das vindimas, eu durmo só na rede. Usar cama atrás do fogão é para arrumar. O inverno passado tinha aí uma vez que tinha batido no nosso ar a com um chicote. Thank you. Thank you. De entregar a felicidade do grande mestre, quando ele um motel de 14 anos, tendo em diante pelo divã. Ah. visitar meados também por vezes em sonhos? O teu cérebro céu de a manteiga! Ai, era tempo de requerer a separação de pessoas e bens! sim mm -hmm. like me. Iniciei durante 14 anos o teu espiritual método de educação. Ele era contra as minhas convicções. Tive-te sempre a convicção de que uma criança não é um brinquedo. Uma criança que tem direito à nossa seriedade sagrada. Mas a religião em próprio, que se o espírito e graça de um fossem capazes de substituir os três princípios do outro, talvez fosse preferir esse espírito e essa graça e serem os princípios. Eu não estou de sá, Fanny. Mas não atravesso -me o, caminho, eu o meu caminho pelo panorama tentar remunerar-me no rapaz, a tua e a minha injustiça. Talvez tenhas em toda a razão, mas eu não vou deixá-la cessar assim. Se não tem nós, Fanny! Quem for capaz de escrever aquilo que o meu chá escreveu, eu não me amo mais íntimo de ser uma pessoa corrupta. Sinto como tudo isto custa. Sei que, que eu é de que porque ele corresponde tão plenamente à tua maneira de ser. Thank you.